Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Adilson Echeverria, do canal Viva Feliz. Eu vou conversar com vocês hoje a respeito das oito petições, sete petições e um memorial que foram encaminhadas ao STF e, para a mão do ministro Marco Aurélio. É importante conhecer... Uh, mais ou menos o teor de cada, cada uma delas para que a gente possa ter ciência de que uh, nós estamos em boas mãos e, e realmente essas petições uh, nos auxiliam muito podem nos ajudar bastante agora uh, eu estive vendo nas estatísticas do canal que mais da metade dos, dos, das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos e isso prejudica muito o nosso trabalho, porque não há uma divulgação, não há uma... Uh, o próprio YouTube vê que tem poucos inscritos e aj não ajuda na divulgação. E também, uh, não custa nada vocês se inscreverem. É embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Uh, isso, isso é o mínimo que estou pedindo para vocês, porque uh, mais da metade são não inscritos, é realmente muito pouco inscrito, né? E o o número, o... e no caso, os minutos assistidos, se um vídeo é de 15 minutos, normalmente as pessoas assistem 5 minutos, 4 minutos, então o interesse é de todos nós, eu tenho interesse, eu também sou aposentado, ganho que nem é você, vocês, salário mínimo, então a gente tem que ter interesse nos assuntos para poder entender e, e saber qual, o que está acontecendo, para não ficar nervoso e ter mais consciência de como as coisas estão uh, ocorrendo. Então, eu peço a vocês que acompanhem o vídeo até o final, para que vocês possam entender a mensagem que eu estou passando para vocês. Combinado, então? Uh, a primeira petição foi da, da a DPU, a Defensoria Pública da União, que realmente diz que ela exerce a defesa dos necessitados em todos os graus, direitos e interesses individuais coletivos uh, dos mais necessitados, e interesses individuais e coletivos da pessoa idosa, pessoa com deficiência, grupos sociais vulneráveis uh, que merecem proteção especial do Estado. E a Defensoria Pública da União, enquanto ramo da Defensoria Pública, tem atuação perante os juízos federais, que processam e julgam as causas previdenciárias, previdenciárias que envolvem o debate nos autos. E no caso aqui, o INSS. E a matéria previdenciária é extremamente relevante para a Defensoria Pública da União. Uh, e aqui ele cita que o INSS é o principal ente que no período de 2009 a 2019 figurou no polo contrário do litígio com cidadãos assistidos pela Defensoria Pública da União, o que ocorreu em 29% dos casos. Uh, então, aqui ele cita que toda a, a justificativa jurídica de que uh, a revisão a toda está de, de acordo com o melhor benefício, o cálculo, uh, que uma, uma regra transitória não pode ser uh, mais vantajosa do que a, a definitiva. E, e cita aqui os cálculos que foram feitos, e tem 12 páginas da, desse, dessa a petição da Defensoria Pública da União, que explicando todos os fundamentos realmente e nos defendendo. E cita, inclusive, que uh, se falar em termos de, de impacto financeiro não é possível, quando está se prejudicando classes uh, muito dependentes, que são os idosos, deficientes e pessoas com problemas de saúde. Por quê? Porque, uh, no caso, se as pessoas contribuíram, essa, esse benefício já, está, já tinha que estar previsto esse gasto já tinha que estar computado, e mesmo porque não é gasto, foi contribuição. E isso aí já tinha, já tinha que ter sido tudo computado. E, então, é realmente uma, uma defesa muito boa, muito boa, dizendo que, inclusive, o STJ, que foi totalmente a favor... E, e aqui ele requer, como amicus curiae, uh, ele apresenta informações, manifestações, memoriais, sustentação oral dos argumentos em plenário. E que seja totalmente desprovido o recurso extraordinário do INSS. E esse foi o primeiro. Agora depois tem o, o IEPREV. O IEPREV vai na questão de ordem, dizendo que uh, esclarecer patente equívoco em relação à afirmação uh, contida no voto do ministro Cássio Nunes Marques. E ele que, totalmente fora, citando casos de que. Uh, a revisão da data toda, é uma ação de exceção. E na data de hoje, na data daquele dia que foi feita a petição, o IEPREV fez uma... analisou 100 segurados que buscaram seu direito, já considerada a decadência, e somente em 18%, 18% havia vantagem. Quer dizer, mais de 80% não tem direito. Quer dizer que é uma regra realmente de exceção. E toda essa conta de bilhões é totalmente irreal. E aí ele cita uma outra, uma outra conta aqui de 1,6 bilhões, considerando uh, aquele prazo todo que eles dizem, né? Durante 15 anos e tal mas esse dinheiro já foi depositado através das contribuições. E aí ele cita que o esclarecimento desse equívoco que pode influir indevidamente no resultado do julgamento, trazendo seu custo real das demandas do Estado, é vital para a necessária clareza aos jogadores, sob pena de vulnerar a garantia pétrea da segurança jurídica. Pilar do Estado Democrático e Direito, com base evidente, equívoco. E aí, em terceiro, tem a petição do escritório João Paulo Ribeiro, advogados uh, associados, que diz que, uh, falando sobre a questão de fato, a questão de fato é uma questão de que... Uh, o ministro Nunes Marques falou que uh, tudo aquilo ia prejudicar a Previdência, aquela coisa toda, uh, citou dados totalmente reais e que está conduzindo os demais ministros da Corte a equívocos interpretativos e conduzindo-os a um erro material que não fora apurado durante a garantia do contraditório da ampla defesa. E... e aqui esse advogado cita que toda regra de transição, natureza providenciária, autoriza que o segurado opte pela que achar mais vantajosa em respeito ao ato jurídico perfeito, segurança jurídica e direito adquirido não podendo o legislador compelir ao segurado que o mesmo seja enquadrado na regra que não lhe é benéfica, pois, se assim for, não estaremos diante de uma regra de transição. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E aí tem todo o requerimento aqui, dizendo que Realmente, é, aquela nota técnica é, é, é falsa. Aí tem depois outro, a outra petição de um outro escritório, JPB, Advogados e Associados. Então, ele vem aqui, na questão de fato também, de fato e direito que passa a expor. Então, ele fala aqui, que citando aquela nota técnica, uh, esse ministro Mar Nunes Marques, ele fala algumas coisas aqui. Ele fala que a razão é muito simples. Os trabalhadores naturalmente tendem a ter maiores salários na fase mais madura da vida e não no começo da carreira laboral, de sorte que, em tese, considerar todo o período contributivo é incluir no cálculo as suas primeiras e, presumivelmente, menores contribuições. Isso aí derruba por terra a nota técnica CI 4921-2020, de que a grande maioria dos segurados estariam aptos para requerer a referida revisão. E também não há de se falar oneração do erário, uma vez que o mesmo, já deve, o INSS, já deveria ter computado em seus cálculos atuariais o benefício a ser pago aos segurados em razão das contribuições vertidas pelos mesmos, sejam antes ou depois da famigerada alteração legal. E toda alteração legislativa tende, deve tender a respeitar o ato jurídico perfeito. Segurança jurídica e direito adquirido. E aí tem, durante cinco páginas, que explica detalhadamente que essa nota técnica realmente não tem fundamento algum. Aí depois... O... Na outra petição, tem o IBS, a advocacia, também ele fala, fala sobre a questão de fato. E o voto do ministro Marques se pautou em questões descontextualizadas, como objeto da revisão, que visa a ampliação da regra definitiva aos segurados, que já estavam filiados antes da lei de 99. Aplicar a regra de transição traz insegurança jurídica e prejudica aqueles contribuintes que mais contribuíram, com o sistema previdenciário brasileiro. E... Ele cita que tudo, toda que não se pode aplicar em desfavor do segurado, uh, para quem a regra definitiva em que se computa todo o período contributivo seja mais favorável. Uh, em princípio, a regra de transição. É, regulamenta a mudança da normatização, de modo a minimizar eventual prejuízo ao cidadão, segurado ao cidadão. Não poderia, portanto, tornar-se mais prejudicial do que a própria nova regra permanente. E deve-se assegurar o direito ao segurado ter o cálculo de benefício pela regra permanente, considerando todo o seu histórico de salários de contribuição. Então, o próximo aqui é MHL Sociedade de Advogados, a petição. Também ele cita a questão de fato. A questão de fato é que uh, não adianta citar dados, tem que provar. Porque falar, pode falar, que é supostos 46 bilhões nos próximos 10 anos. Mas isso é, é irreal, tem que provar, não é isso aí. É o que nós contribuímos. Então, como já foi falado, o que nós contribuímos tinha que estar previsto agora, que agora seria benefício. Então, uh, o que foi contribuído. Não é gasto. E falar que tem o condão de quebrar a Previdência Social e prejudicar a nação como um todo, como tenta fazer crer o INSS, e mesmo que aqui esse advogado fala que de acordo com o portal da transparência, despesa da Previdência Social, uh... <coughs> que a Previdência Social tem 700 bilhões por ano de gasto e que, uh, que na próxima década, década terá um gasto de 7 trilhões de reais, os gastos normais da Previdência. Então, ele fala que, que se, mesmo que fosse verdade, que não é, aqueles 46 bilhões, uh, em relação ao gasto total da previdência em 10 anos, esse valor representaria meio por cento. Só meio por cento no orçamento. Não seria nada. Mas na verdade, não é isso. Em 10 anos é menos de um bilhão e já foi pago através das nossas contribuições. Então ele cita aqui. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional. Nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. A defesa da Constituição não se expõe a qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos a avaliações discricionárias fundadas em razões de pragmatismo governamental e aqui esse advogado cita também a, a questão que o Iprev uh, já, já colocou que o impacto positivo que a revisão da vida toda vai ter no PIB brasileiro que os aposentados recebendo esse dinheiro eles vão gastar e isso vai ativar a economia Então, é um parecer muito importante, e aí eu venho aqui no próximo, da Basfel de Gnata, previdenciário. Então aqui ele cita, que logicamente o segurado tem direito ao melhor benefício, e isso a Previdência tem que prever. Uh, Aquele cita, com, como resumiu o ministro relator, cumpre ao Supremo definir a compatibilidade ou não com a Constituição Federal do direito de segurar escolher o melhor benefício considerada a mudança do regime previdenciário promovida pela Lei 9876-99. E Aqui cita, inclusive, uh, parecer da, da, ex, da antiga ministra Ellen Grace. O direito adquirido ao é melhor benefício implica a possibilidade do segurado ver o seu benefício deferido ou revisado de modo que correspondo à maior renda possível do cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estaria percebendo, naquele momento, se houvesse requerido em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria é proporcional. Então, ele cita aqui. Deixa eu ver. Cumpre a corte constitucional, tão somente decidir a questão constitucional forte, artigo 102, terceiro, a da Constituição da República. É mandatário ainda que, para sustentar eventual divergência ao voto do ministro relator Marco Aurélio, que negou provider, provimento ao recurso extraordinário, decidir com base na Constituição e na jurisprudência sedimentada dessa Corte. E o fundamento não pode ver, no caso concreto, o artigo 97 da Constituição, que não foi violado pelo STJ, guardião do direito federal, que não declarou a inconstitucionalidade em abstrato de norma alguma. Ele fala aqui, qualquer julgamento em repercussão geral em matéria do direito público terá repercussão econômica. Num país de dimensões continentais, com orçamento de mais de 600 bilhões de reais anuais, o reflexo de julgamento vinculante que respeite o direito constitucional violado nos segurados da previdência terá repercussão bilionária especialmente se projetado para o período de 15 anos. E aí ele fala aqui, respeito à nota técnica, que se referiu Nunes Marques. É inquestionável também a incorporação da finalidade da preservação do equilíbrio financeiro atuarial, desde sua positivação do artigo 201 da Constituição. os ganhos habituais aqui ele fala aqui. Isso a Constituição, emenda número 20, que incluiu o parágrafo 11 artigo 201. Os ganhos habituais do empregado, diz é a Constituição. os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos na forma da lei. Uh, incluído, dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. A adequação do período básico de cálculo das, das aposentadorias à efetiva vida contributiva dos trabalhadores por meio da edição da Lei 987699 é justamente a decorrência dos princípios do equilíbrio financeiro e da contrapartida. E aqui, muito importante, ou seja, sejam ou não esses valores inseridos na nota técnica a que se refere o ministro Lundes Marx, na divergência, aqueles que repercutirão da decisão do presidente de julgamento, é de se assumir que eles já deveriam estar empenhados, já, de, já deveriam estar uh, colocados e previstos para os orçamentos passados e futuros por ser do direito constitucional e legal dos segurados da Previdência Social do INSS. Incumbe ao legislador, então somente a ele, adequar o financiamento, a despesa, a prevenção social, a finalidade de equilíbrio nos limites do Estado de Direito. Então, tem nove páginas esse... esse... Essa petição aqui. E outra coisa que o ministro Marco Aurélio falou. Na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral de previdência, até em 99, aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da lei 823.91, quando mais favorável que a nova transição. Uh, diante de todo o exposto, é evidente o erro material nas premissas da motivação determinante do voto, que ora conduz à divergência e levando outras pessoas a acompanhar a divergência. Seja quanto ao não enfrentamento da questão constitucional controversa, Quanto à imputação de declaração de inconstitucionalidade não elaborada pelo uh, Superior Tribunal de Justiça, STJ. Seja pela carência de qualquer parâmetro constitucional. Então, continuando, uh, aqui no último caso, que seria um memorial da SLPG advogados associados aí explica, matéria versada benefício previdenciário direito à atualização das contribuições vertidas ao sistema durante todo o período contributivo para fins de cálculo dos proventos caso o resultado seja mais benéfico ao segurado do que a regra de transição prevista no artigo 3º 9876 99, incidência do direito ao melhor benefício. Então, a FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Saúde, Trabalho, Providência e Assistência Social, admitido no feito como amicus Cúria. Uh, então ela entra com esses memoriais explicando detalhadamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro relator Marco Aurélio, e o STJ já uh, defende, que está tudo de acordo com a lei, que tem que se ver o melhor benefício, e o segurado tem direito a escolher o que é melhor para ele. Ele contribuiu. E aqui são 11 páginas deste memorial muito bem detalhado. E que não deixa dúvida alguma de que está tudo de acordo com a lei, está tudo certinho. E que realmente não existem dúvidas uh, nenhuma. E que está inclusive... Uh, de acordo com a Constituição. O... Isso aqui, para reforçar o nosso uh, nosso último voto, que é do Alexandre Moraes, para quem tem alguma dúvida ainda, isso aqui foi retirado de, de um livro dele, de, sobre Constituição. Uh, porque ele é, um, ele é um advogado constitucionalista, já foi professor uh, de direito constitucional. Então ele cita aqui, a Constituição Federal de 88 adotou o princípio da igualdade dos direitos, prevendo a igualdade e a aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais. Todos os cidadãos, os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência do próprio conceito de justiça. Pois o que realmente protege são certas finalidades uh, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito então ele está plenamente de acordo com tudo isso o ministro Alexandre Moraes Então, vamos ver aqui. Trata-se assim de adotar de interpretação a permitir que lhe seja aplicada a regra permanente de cálculo vigente no momento da aposentadoria da parte recorrente, sem que, para tanto, seja necessário retirar do mundo jurídico o dispositivo presente no artigo 3º da Lei 9876 99 que dessa forma seguiria produzindo efeito em favor dos segurados que dela possam extrair melhor benefício. Ah, e aqui vai. Deixa eu ver. Então, ele fala aqui, no presente caso, entretanto, trata-se não de um enorme contingente segurado, como o INSS pretende fazer crer, mas de um número específico e reduzido de cidadãos que viveram a triste experiência de terem suas remunerações reduzidas ao longo da vida laboral, mas que na situação anterior de remunerações mais robustas, aportaram regulares contribuições ao regime geral de Previdência social, merecendo, por isso, a devida contraprestação por estas contribuições. Então, uh, nós temos aqui, nessas sete petições e mais um memorial, muito bem uh, avalizados, muito bem... Uh, com todos os argumentos possíveis dentro da lei, dentro da Constituição. Então, eu digo para vocês, nós podemos ficar tranquilos. Inclusive, tem depoimento aqui do próprio Alexandre Moraes, uh, do, do livro dele, em que ele cita exatamente que não se pode fazer diferença e... E ele, como um constitucionalista, certamente não vai fazer. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que está tudo dentro dos planos de Deus, da nossa aprovação. E ela já está garantida. Agora, fica essa dúvida de que, ah, mas será que vai ficar para agosto? Será que vai sair no melhor prazo possível? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Amanhã é o último dia de trabalho. Oficialmente, ele sai de férias dia 2. Mas, como a própria doutora Denise já disse, o doutor Alexandre Moraes, em dezembro, ele praticamente não tirou férias. Como é um trabalho virtual, ele pode trabalhar a qualquer hora. Então, o mês de julho está inteirinho. Eu tenho... Bastante certeza de que vai ser aprovado antes da saída do ministro Marco Aurélio, que o último dia de trabalho dele vai ser no dia 12 de julho. Por quê? Porque ele vai querer sair com essa vitória no currículo dele. Por que razão um voto uh, vai ser deixado para agosto, para setembro? Não tem razão disso, não. Tem razão. Vai sair agora. Uh, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, mas vai sair. E pode sair durante o mês de julho também. Então vamos ficar tranquilos que está tudo dentro dos planos de Deus. E. Não, tem, não existe motivo nenhum para dúvida disso. Nenhum. É importante, por isso que eu falei, acompanhar o vídeo até o fim para entender. Porque eu percebo que muitas pessoas assistem uma parte só e não acabam entendendo. Aí fico, ai, ah, mas eu estou com medo. Ah, não sei. Será que é para provar? A pessoa que tem base para entender como eu fiz esse vídeo para vocês, para vocês terem base dessas sete petições e mais um memorial, está tudo de acordo, está tudo de acordo e não existe motivo para preocupação. Então, para isso, a gente tem que dedicar momentos importantes da nossa nosso dia uh, para entender, não ter pressa, de que ver o, o início e o fim do vídeo não vai entender nada. Não vai entender. Tem que entender coisa por coisa para ver. É, porque não existe, não existe nada pronto. É uma coisa, junta com a outra, analisa o outro e procura ter um entendimento completo. As pessoas que querem tudo pronto, é que nem falam, né? o apressado come cru. Não entende. E tem que entender, tem que ver o vídeo até o fim para entender, porque eu também sou aposentado como vocês, ganho o salário mínimo que tem vocês, eu trabalho inclusive ainda, eu dedico uma parte do, do meu tempo para fazer esses vídeos. Uh, da mesma maneira como eu, eu dedico o meu tempo, vocês também têm que se dedicar para entender melhor e. Não tem dúvida, porque a dúvida gera ansiedade, a dúvida gera medo. Agora, quando você entende, aí você tem confiança, porque não tem o que ter dúvida, não tem o que ter medo. Mais uma vez eu falo para vocês, se inscreva no canal, tem muito pouca gente inscrita, a metade dos que assistem os vídeos não são inscritos, isso não ajuda para o crescimento do canal. Nem um pouquinho. A maioria também não dá o like. Se gostou. Agora, se não gostou, dê o dislike. Não tem problema. O que não pode é ficar em cima do muro. Não dá like nem dislike. Não gostou? Aperta o dislike. Gostou? Dá o like. A gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que assumir as coisas. Porque uh, há mais divulgação dos vídeos, atinge mais pessoas. A gente tem que, tem que pensar no conjunto das pessoas. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui hoje. E assim que eu tiver alguma outra coisa, eu volto a falar com vocês. Um bom dia a todos e até o próximo vídeo.